Olá, eu sou a Maria do blog Lava Maria e hoje vou-vos ensinar a fazer duas transições da música Positions da Ariana Grande, que vocês de certeza que já viram pelo TikTok. A única diferença é que vou-vos ensinar a fazer isto tudo sozinhas. Ninguém está aqui por nos ajudar, por isso... Se vocês quiserem aprender a fazer estas transições sozinhas em casa, é só continuar a assistir e espero que gostem. Ok, a primeira coisa que nós temos de fazer é colocar o nosso telemóvel assim na horizontal e que consiga mostrar ainda alguma parte da nossa cama, pois vai ser muito importante na edição porque as pessoas começam a filmar daqui e sobem e descem e nós temos que tentar fazer o mesmo processo sozinhos, que é mais complicado, mas se nós conseguirmos incorporar mais desta parte na nossa filmagem melhor. Ok, o processo é mesmo muito simples, vocês só precisam de olhar para a câmera um bocadinho e depois deitarem-se na cama, tão simples quanto um isso, eu repeti o processo algumas vezes para acertar em algum dos takes, mas vocês façam as vezes que se sentirem confortáveis. Já gravamos a primeira parte, vamos esperar que esteja bem e vamos agora para a segunda. No segundo take, na música, ela fala sobre estar na cozinha, por isso eu coloquei um avental, mas vocês coloquem a roupa que vocês quiserem, não importa, e o processo é exatamente o mesmo, é só olhar uns segundos para a câmera e deitar logo a seguir. Eu fiz também vários takes para conseguir encontrar um bom depois na edição. E depois, na terceira parte do vídeo, é só também ficar alguns segundos a olhar. Eu, neste caso, fiquei mais tempo, porque não queria fazer mais transições, por isso fiquei algum tempo a olhar para a câmera e depois deitei-me novamente e não precisam de fazer mais nada, só desliguei as luzes, fechei as persianas e coloquei umas luzes de Natal em baixo para ficar este ambiente diferente e é tão simples quanto isso. Agora que já gravamos todas as partes, vamos agora editar este vídeo. Vamos para lá! Olá, antes de começarmos a editar, eu só vos queria explicar exatamente o que vamos fazer. É mesmo muito simples, mas como eu vos disse, vocês têm que filmar assim na horizontal, porque porque embora o nosso vídeo seja assim no final, na vertical, nós temos este vídeo assim na horizontal, ou seja, nós vamos ter esta parte do meio que vai ser a parte em que estamos de pé na cama, ou sentados ou de joelhos, não interessa, e depois vamos ter assim estas partes na horizontal, aqui e aqui, em que estamos deitados. Ou seja, nós temos esta filmagem assim e vamos colocar la assim deitada e depois vamos subir para o sítio certo em que estamos de pé ou de joelhos e algo assim e depois vamos rodar outra vez a nossa filmagem, ou seja, vamos fazer exatamente o mesmo processo que as pessoas usam para filmar, que é assim e assim, só que vamos fazer isso no nosso vídeo horizontal e vamos fazer esse movimento com o editor de vídeo, por isso vamos lá. Ok, a primeira coisa que eu preciso é o áudio e para isso eu faço uma gravação de ecrã no TikTok, simplesmente ponho a música a tocar e depois importo esse vídeo para o meu editor de vídeo, retiro o vídeo e deixo só o som e pronto, já temos a música só para nós. Depois a próxima coisa que eu vou fazer é começar a adicionar os meus clipes e vou retirar o som do meu clipe, que eu só quero o mesmo o vídeo e o que eu vou fazer é colocar a parte em que eu estou de joelho na cama que eu sei que é a parte vertical do meu vídeo e por isso eu vou tentar posicionar, aumentar, colocar da esquerda para a direita para ver onde é que fica melhor posicionado e esse vai ser o meu ponto de partida. Depois o que eu vou fazer é escolher o meu melhor clipe porque como eu vos disse, é melhor fazermos várias vezes para vermos se está tudo direitinho. Por isso o que eu estou a fazer agora é mesmo isso, é rever o meu vídeo, escolher o melhor e depois o que eu vou fazer é passar para o próximo clipe. vocês têm que fazer para o próximo clipe é exatamente a mesma coisa, adicionar ao nosso editor de vídeo, escolher quais takes é que vocês gostaram mais e colocar logo a seguir à primeira parte que nós fizemos. Depois da de escolher contei segundo take, o que eu comecei a fazer foi ver como é que ficava o movimento e também ver se isto funcionava ou não, vou ser sincera. E o que eu vou fazer é posicionar aquela parte central, como eu vos tinha dito, e bloquear essa posição. Ou seja, eu quero que a posição, o tamanho e também a rotação fiquem sempre no mesmo ponto e o que eu vou fazer é andar um bocadinho mais para a frente na zona em que eu estou a deitar e fazer também três pontos. E o que eu vou fazer a seguir é posicionar os pontos para que se veja só a parte da cama. Ou seja, vai haver essa rotação porque começo com um ponto em que eu estou direita, na vertical, e depois quero passar para a parte da cama. E para isso o que eu vou fazer é só fazer uma ligeira rotação e depois posicionar e também usar uh, o aumento para parecer que o telemóvel foi mesmo para debaixo da cama. E é uma coisa bastante simples, como vocês estão a ver, é só rotação, posição e escala. E como vocês estão a ver aqui, eu estou a colocar com um bocadinho mais de escala, ou seja, um bocadinho maior, para não se ver o fim desse vídeo porque como eu vos disse é muito importante termos muita parte da cama para depois conseguirmos colocar o ecrã todo preenchido com a cama mas como vocês estão a ver não é assim tão fácil ter esse espaço coberto com a cama na nossa filmagem por isso temos que fazer isso também na edição ok quando eu fiquei mais ou menos satisfeita com estes pontos que eu criei eu simplesmente copiei-os e coloquei no meu segundo frame e vocês vão perceber, eu vou começar de novo pela direita, mas eu quero que ele comece pela esquerda, por isso na rotação, em vez de menos 88, vou pôr 88, e assim ele vai-me passar para o outro lado, e depois só preciso de posicionar para ficar mesmo na zona da cama e não na parte dos armários, e assim já cria aquela rotação, só que ao contrário do outro vídeo e depois o que vamos fazer é só colocar aqueles pontos em que estamos sentados aos joelhos na cama e colocar novamente os mesmos pontos para conseguirmos ficar um bocadinho parados no vídeo, no momento em que estamos parados também em cima da cama e depois na parte de cair, o que eu vou fazer é ir à primeira parte do vídeo e buscar aqueles frames em que eu estou a fazer exatamente essa transição, como a transição é exatamente igual eu vou conseguir fazer este pequeno ajuste uma vez e depois só copiar para os próximos vídeos, isso facilita mesmo muito o processo e como vocês estão a ver, já está a funcionar aquela transição de sair pela direita e entrar pela esquerda, por isso o que nós vamos precisar de fazer a seguir é fazer o mesmo processo para a terceira parte do vídeo, que é a parte em que nós estamos um bocadinho num ambiente um bocadinho mais escuro. Depois é só escolher o take, que nós gostamos mais, fazer aqueles cortes e depois é só literalmente copiar de um lado para o outro porque nós já criamos o, o efeito de transição, por isso é mesmo só copiar esses frames em que entra pela esquerda e depois o que fica parado no momento em que estamos sentados ou de joelhos na cama e depois aquele momento em que nós saímos pela direita. Por isso esses frames são os mais importantes, vocês só precisam de fazê-los uma vez porque depois é só copiar e colar e é tão simples quanto isso. Ok, agora vamos para a segunda transição e essa é para usar mesmo o TikTok. E eu estou com o meu telemóvel aqui no tripé, vai ser um bocadinho mais fácil e ter mais mobilidade. E Só estou a escolher o filtro, acho que vou escolher primeiro este e depois vou passar para o G5. Ou seja, primeiro o G1 e depois o G5, acho que fica engraçado. Primeiro vou pôr a música, claro. Positions... Ok, mas eu queria que ele começasse aos 11 segundos. Ok? Mas eu quero ter uma visão agora. Ok, 3.7. começar a filmar. Deixa só ver se está tudo bem. Ok, agora vamos passar para a segunda parte e vamos dar roupa. Ok, e agora eu vou mudar só o meu filtro para ver assim qual é 6. Por que é que ele não fica? Estão a ver? É aquele que eu quero. Vou tentar este só para ver se fica bem. E eu vou rodar isto mais para aqui porque eu estava a olhar para aqui por isso não sei se gosto deste filtro. Mas a ver o que está a passar. Eu quero o que é 6 e eu não quero o só. Uh, ficou. Então. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo não se esqueçam de fazer like, comentar, subscrever se ainda não forem subscritos porque ajuda imenso e vemos nos no próximo vídeo.